Olá, meu nome é Luciano e começa aqui mais um vídeo do Desbravador Caixara. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre as compras que eu fiz em Portland. Portland, além de um, ser um lugar muito bonito, com arquitetura fantástica e muitas cervejarias, aliás, Portland é o lugar que mais tem cervejaria no mundo, Portland também pode ser considerado o paraíso das compras por não ter sales tax nos produtos. Para quem não sabe... Nos Estados Unidos e Canadá, além do valor da etiqueta que você vê, no final da compra também é adicionado o Sales Tax, que nada mais é do que o imposto equivalente ao nosso ICMS. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu comprei, começando pelos tênis. Eu gosto bastante de tênis, então vão ser bastantes tênis. Esse tênis aqui é um tênis da fila. Eu comprei na Ross. Para quem não sabe como funcionam a Ross, TJ Maxx, Burlington e Marshalls, que são as quatro é, concorrentes principais é, no mercado americano nesse estilo, elas funcionam da seguinte maneira, elas basicamente compram tudo que sobrou do estoque das marcas, então seja do estoque do outlet, seja do estoque convencional, o que sobrou elas compram, geralmente negociam para comprar muito mais barato e também vender muito mais barato. Então, por exemplo, esse tênis da Fila. O preço original dele era 40 dólares, mas estava sendo vendido por apenas R$25,99. Vamos ver se eu consigo mostrar. Esse daqui é um dos meus favoritos atualmente. E olha que eu gosto muito de tênis, então ser meu favorito, no meio de tantos, tem que ter muita coisa especial. Esse aqui eu acho que é por causa da cor. Me interessa muito essa combinação que ele tem. Ele é preto e vermelho. Ele é da Adidas. Eu já gosto dos tênis da Adidas, eu acho eles incríveis. E não tem nada a ver com marca. Esses daqui. O valor original era 95 dólares. Estava sendo vendido a R$ 39,99. Uma oferta bastante tentadora. Esse tênis aqui já é um tênis da Reebok. Reebok. Eu comprei eles por R$ 22,99. Nessa vez o desconto não estava tão grande. O preço original dele era R$ o um tênis da Levi's que eu comprei Onde o preço original dele Era 40 dólares E eu paguei 24,99 Por último, mas não menos importante meu tênis favorito dessa viagem. Também da Levi's. Preto por fora, vermelho por dentro, eu adoro essa combinação. O preço original dele era 45 estava sendo vendido a 24,99. Esse foi na margem. Agora vamos para a parte das roupas. As roupas estavam com um preço bastante tentador, então eu me controlei para não comprar tudo. Apesar de que nem tudo que eu experimentava ficava bom em mim, porque né? Mas muita coisa ficou muito boa, então eu levei bastante coisa. Essa camiseta da Coca-Cola eu comprei na Target, eu paguei R$12,99. Lembrando que não tem imposto acima disso. Então foram apenas 12,99. É importante ressaltar isso porque é, em Vancouver, por exemplo, são 12%, em Toronto são 13% e em Montreal são 15%. Então a diferença é de no mínimo 15%. Isso daqui eu comprei também na Target. Tava na sessão de clearance, que é mais ou menos a sessão de descontos. E de R$16,99, que era o preço original, tava sendo vendido a R$8,48. Muito bom. Essa bermuda eu também comprei na Target. Ela tava custando R$19,99. Essa calça aqui ela é de uma segunda linha da Levi's, então ela vende na Target, eu paguei R$24,99 nela. Vale lembrar que as calças de primeira linha da Levi's custam entre 35 e 50 dólares, depende de quando você compra. A primeira vez que eu comprei me custou 30, foi no Black Friday de 2014, mas aí eu comprei com imposto. Aqui já seria sem imposto. Isso aqui eu comprei na, na Marshalls. É, foi engraçado porque eu estava procurando tênis. E eu achei isso aqui e eu gostei. Eu paguei, se não me engano, R$ 9,9. Isso mesmo. R$ foram 50% de desconto, que tava. O preço original dele é 20. Mas pra mim já foi um bom desconto. Esse short aqui também foi R$ 9.99, também foi na Marshalls. Só que o valor original dele era um pouco menor. Esse short também foi de 18 para 9.99. Também comprei na Marshalls. Esse boné aqui da DC eu comprei na Marshalls também. O valor original dele era 35 dólares, se eu não me engano, porque caiu a etiqueta. E eu comprei ele por 12,99. Uma coisa, no estado de Oregon, as lojas são proibidas de darem sacolas plásticas. Então, tudo, eles vão te dar essas sacolas de papelão, as paper bags. Eu, particularmente, acho melhor. Até porque você consegue reutilizar, elas não vão rasgar fácil. E elas são bem fortes. Pro, pro padrão eu colocava vários dos tênis que eu comprei numa sacola só numa, na maior que eles têm, e eu conseguia carregar eles, não rasgava não, não acontecia nada com as sacolas é bom também para reutilizar elas no Canadá porque sacola plástica a maioria dos mercados cobra então se puder leva o Canadá e deixa no fundo da mala e é isso aí quando eu experimentei essa camisa aqui eu me apaixonei eu quis comprar ela na hora e ela ficou muito boa em mim e ela também é muito bonita o preço original de, dela era 20 dólares o desconto não foi tanto mas mesmo assim valeu a pena ela saiu para mim por R$13.99 comprei na Ross eu também comprei essa outra camisa que o preço original dela era 18 dólares e ela saiu pra mim por R$12,99. O desconto também não foi tão grande. Comprei na Marshalls. Mas eu gostei da camisa, então pra mim valeu a pena. Porque o desconto é válido, né? Ainda mais quando já tá num preço razoável. Eu tava precisando de umas meias escuras, porque as meias que eu tinha trazido do Brasil eram todas claras. Então eu comprei umas meias na Ross. Aqui da Converse. Elas são seis pares por 6,99 o valor original delas era 12 dólares Eu também comprei essas daqui, que são da Van Hausen. Van Helsen, não sei como fala, mas elas são um pouco mais sociais, que seria justamente para essas ocasiões, também são pretas, e essas daqui são sete pares de meia. Na verdade são, seriam seis e aí vem um bônus. Saiu para mim por R$ o valor original era 18 Eu também comprei um perfume. Na verdade, eu já tinha trazido três perfumes do Brasil, só que dois deles eram muito, muito fortes, e eu queria uma opção um pouco menos, mais suave, e acabei comprando esse perfume, porque já me falaram que o perfumista era bom, e que a fragrância desse perfume também seria agradável. Então eu comprei esse daqui, que é da Azarro, por Homme, eu comprei ele na Ross, o preço original dele. Nossa, agora que eu vi. O preço original dele era 80 dólares e eu paguei R$19,99. Ajuda a gente aí, blogueiras de moda. Essas lojas Ross Marshalls, elas não vendem só roupas calçados, elas vendem praticamente tudo Outras coisas que eu também comprei na Marshalls Porque a Marshalls e a Ross TJ Maxx não vendem só perfume, roupa, calçado, eles vendem quase tudo E esses foram bons achados São uh, cabos compatíveis com o iPhone, com iPod, com os dispositivos da Apple Eu comprei esses cabos Lightning O melhor de tudo é que eles são revestidos com material que não arrebenta então não vai acontecer que nem os cabos da Apple, os brancos, eles acabam arrebentando na ponta. O melhor de tudo é o preço. Enquanto os cabos da Apple são quase 30 dólares, esse daqui eu paguei R$ 5,99. E vai durar muito mais do que o cabo da Apple. Eu fiz umas compras na Apple Store e vou falar pra vocês o que eu comprei. O iPhone eu troquei, porque o meu tinha caído da privada E eu li na internet que se eu não tivesse a garantia da Apple, que é o Apple Care Plus Eu poderia trazer o meu iPhone e eles trocariam por um preço bem menor que eu comprei Eu paguei 299 para eles trocarem meu iPhone, que tinha custado pela primeira vez 800 dólares Então eu achei bem vantajoso. O cabo do meu MacBook também estava arrebentando na ponta que nem o da do iphone então eu acabei trazendo ele e eles me cobraram um novo um preço menor do que o do que o, um cabo totalmente do, zerado, se eu comprasse ele de novo me custaria 89 dólares mas eles me fizeram por 61 porque eu levei o cabo antigo o meu carregador pro iphone do modelo brasileiro já estava bem zoado então acabei comprando um modelo americano mesmo, serve no Canadá, me custou 19 dólares. E vale lembrar que não tem imposto sobre isso. Eu também comprei um fone novo. Foram 29 dólares, eu nem sabia onde estava meu fone antigo na verdade. Então foi uma boa ter comprado esse fone novo. Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês das compras que eu fiz no Dollar Tree que é uma loja bem parecida com o Dollarama, que seria 1,99 no modelo americano só que no Dollar Tree só tem produtos de 1 dólar então, comprei essa pasta porque eu tenho que fazer bastante economia com cupons eu acabo colocando os cupons aqui dentro fica bem mais fácil do que deixar dentro de uma pasta grandona até porque os cupons são mais ou menos desse tamanho por 1 dólar eu também comprei esse pacote que vem com 240 etiquetas Vai ser bastante interessante para mim, agora que eu vou começar a faculdade e eu consigo separar as coisas em pastas e colocar etiquetas nelas. Eu tinha trazido dois ternos do Brasil, mas eu só tinha trazido uma capinha de terno, porque eu só tinha uma, que era da TNG. Acabei comprando essa aqui na Dollar Tree, também foi um dólar, então achei bem vantajoso. O cadastro da minha bota arrebentou praticamente sozinho quando eu cheguei aqui em Portland, então eu precisei correr. E passei na Fred Meyer, que é um supermercado local daqui para poder comprar um novo cadarço Que me custou apenas... 1,99 Do lado de fora da Fred Meyer tem um Starbucks E eu acabei comprando essas canecas Porque eu sou meio que o louco das canecas do Starbucks Todo lugar que eu vou, eu tenho que comprar uma caneca dessas eu comprei a de Portland e comprei a de Oregon também. Eu comprei essas 5 cuecas na, na Target e eu paguei R$14,89. Eu achei bastante razoável. O HD externo que eu trouxe do Brasil já estava começando a dar alguns problemas. Então eu resolvi comprar esse HD aqui que eu achei por um preço bastante razoável. Eu paguei R$69,99 na Target. Como eu sou membro da Costco, eu posso fazer compras em qualquer armazém da Costco no mundo. Então, é, eu achei esses lenços aqui, para limpar lente de óculos, é, bem, bem mais barato não, mas um pouco mais barato do que no Canadá. E eu acabei comprando aqui, aproveitando que não tinha imposto sobre eles. Também na Costco, eu achei essas cápsulas aqui, elas são mais ou menos um centrum da marca deles. Vem 500 cápsulas, então é mais que um ano, e estava bem mais barato que o Centrum. Outra diferença também é que no Canadá vendia essa, essa mesma marca, só que vendiam 300 cápsulas. Como aqui vinha 500 e era um pouco mais barato, acabei comprando. Eu estava procurando um microfone USB para conseguir fazer algumas narrações, ou gravar alguns covers, enfim. Aí eu fiz uma pesquisa e eu cheguei a duas opções o microfone da Audio-Técnica AT2020 ou um microfone que se chama é, Blue Yeti como eu não achei o AT2020 na Best Buy eu acabei comprando o Blue Yeti ele tá aqui ele me custou 129 dólares na Best Buy eu tava procurando por uma mala, se assim podemos dizer que fosse um pouco mais compacta que eu conseguisse dobrar e colocar dentro de uma mala maior porque eu já tenho bastante mala que eu trouxe do Brasil. E eu achei essa daqui por 20 dólares na Ross. O preço original dela era 35. E é isso aí, desbravadores. Até o próximo vídeo.